E aí clã, aqui de novo, hoje a gente está vindo com mais um vídeo de VR Chat. muitos amigos apareceram aqui no nosso canal em busca da resposta, é possível deixar esse jogo em terceira pessoa? E a resposta é, é possível. Entretanto, tem um probleminha, é, no modo desktop existem muitas limitações é, de mundos onde se pode usar e também da câmera que se pode usar. E aí eu vi que muitos amigos mencionavam os canais do Zezão e também do Ciberiano. O Ciberiano e o Zezão, eles utilizam ferramentas, vamos dizer assim, eles usam um aparelho que chama óculos de realidade virtual. Pode ser de vários modelos, a gente tem da Oculus do Facebook, da HTC, também agora da Valve. Não, pera. Valve Index. Tem o Valve Index. Então, até com esses aparelhos, eles conseguem dar esse tipo de mobilidade aqui, mostrar o ambiente, opa, batido. <risos> o meu espaço aqui limitado batido. o braço no microfone. E aí a gente consegue mostrar a casa, né? agora eles fazer os vídeos e tal. Mas mesmo assim, é, mesmo assim essa mobilidade toda é possível é, usar a terceira pessoa no desktop sem nenhum investimento. Esses aparelhos aí você encontra no Brasil, acho que em mercado livre, eles custam mais ou menos o equivalente a um videogame de última geração e alguns deles usam computador em conjunto, o computador precisa ter uma placa de vídeo também forte para funcionar, então é um investimento grande para uma brincadeira. Caso vocês não estejam interessados, ainda está tanto, a gente vai mostrar para vocês agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir para o mundo onde eu sei que funciona isso. Que é o. Que é o. Japão Shrine. Vamos criar uma nova instância para ninguém nos incomodar. E ir para lá. Muito bem, cá estamos da maneira mais comum de se visualizar de forma é, de terceira pessoa, que é através do espelho. Mas não é isso que a gente está aqui para mostrar. Existe um comando e um recurso para fazer de forma mais, é, vamos dizer assim, flexível porque aqui a gente fica preso ao espelho então, a gente vai para se afastar do espelho a gente está em moto de primeira pessoa tá vendo nosso, nossas mãozinhas? essa aqui, por algum motivo, eu fazendo o redentor o tempo todo e agora a gente está no meio do mundo no meio do corredor bom, aqui no mundo do Japan Fry se você apertar o número 2 você alterna da, vista, da visão em primeira pessoa para a terceira pessoa. E assim que você alterna, você visualiza as costas do personagem. Fala Se você apertar 1, aí vai para o modo de frente. Se apertar 3, vai para o modo de costa. Mas para alternar de costa para frente, tem que apertar o 1, você tem que estar no modo é, de terceira pessoa, que é o 2, tá vendo? Eu acho que é isso. Aí, conforme você olha, né, para onde você olha, a câmera muda. Então, ela é mais flexível, porque você pode andar pelo mapa todo. Né? Não precisa correr, se você andar com mais cautela, mais devagarinho, é melhor. Né? Agora, baixar um pouquinho assim, Também tá meio bizarro a nossa, nossa visão aqui, mas. Porque tá pegando no óculos. Mas, pelo mouse e teclado, vai funcionar muito bem. Para vocês terem uma ideia das limitações, se a gente for num mundo aqui conhecido como bar do Zé, que vai pegar mais bordas, a gente vai no último. Estamos sofrendo um pouquinho por aí, vamos criar uma nova instância, apenas amigos excesso. Aqui no bar do Zé, mesmo que a gente aperta o 2, não funciona. Né? Não funciona. É bom pesquisar bem o mundo onde você vai poder usar isso. Eu encontrei nesse Japan Shrine a possibilidade de fazê-lo e acredito que outros mundos também tem como fazer isso. Né? Outra coisa assim que eu posso estar tá mencionando, aproveitar o vídeo, tem muita gente com erros onde o, os avatares ficam parecendo riscos pretos e também o avatar está inflando assim, e deformando. Esses erros eles estão sem solução por enquanto, mas a gente está sempre de olho e assim que sair uma solução, vamos tentar resolver, vamos tentar ajudar quem está sofrendo. O Verchard, nos últimos tempos eles desativaram vários recursos que se usava no, no lançador para deixar o jogo mais leve e também para adaptar, para não ter esse tipo de erro. E infelizmente retiraram, então eu não sei qual é a intenção, mas... É isso aí pessoal, é, tá limitado, né? tá cada vez mais limitado para brincar com isso aqui É isso aí então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha em nossos vídeos A gente joga jogos indie, recomendações, é, mais Metroidvania E agora estamos também no ambiente virtual, vamos fazer jogos virtuais De realidade virtual né? Deixa um comentário pra gente, a gente sempre responde, tenta ajudar e aí fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.